Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, trago novidades a respeito do Playstation 5. Não seria bem uma novidade, um recurso técnico, mas é algo bem interessante, tenho certeza que você vai curtir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. Se o vídeo foi bacana, compartilhe dê um like e coloque nos comentários o que, que você achou. Beleza? Então, player. O site de notícias BGR divulgou algumas fotos vazadas do PS5. Essas imagens, players, mostram o PlayStation 5 desmontado e o que mais chama a atenção é que essas peças parecem ser as das laterais, né, que são aquelas Partes brancas do console Possui até um tipo de encaixe Não sei se vocês conseguem ver na imagem Que tá passando por aí Que tem uns pinos ali E parece que é puramente encaixada Estas peças, tá? Então, leva a gente a crer que Talvez nós teremos customizações oficiais é, Do Playstation 5 Oficiais daquele jeito, né? Porque se tiver, de fato, vai ser um monte de coisa da China também Mas, o Will, hoje já tem customização Dá para fazer customizar os consoles tal Meu, lógico que dá né? Lógico que dá pra customizar os consoles Tem, é, é, Acho que a forma mais é, é comum hoje é o pessoal fazer skin né? Colar aquelas skins no, no console Mas cara, eu me recuso Eu não vou pagar, sei lá, dois pau, três pau no console E colocar um adesivo Que quando você tirar, pelo amor de Deus Vai ter que passar um thinner, passar alguma coisa ali pra tirar Tem gente que curte, respeito, mas... Né, eu não curto não, cara. Isso pra mim não me agrada. Então vamos falar o que, que diz né, a notícia no site. Na última segunda-feira, um usuário do Resect Era compartilhou um link para um fórum chinês de games, onde alguém postou o que parece ser fotos das placas brancas que envolvem o Playstation 5. Ver a concha nos deu uma sensação de escala que não fomos capazes de determinar a partir do vídeo revelado, mas também provocou uma rodada de teorias. Logo após o evento do PlayStation 5, do PlayStation 5 Future of Gaming, em junho, Matt McEllerin, vice-presidente de design da PlayStation, organizou uma sessão de perguntas e respostas improvisadas em seu perfil do LinkedIn. Suas provocações podem ter sido mais reveladoras do que ele pretendia. Né? Já que ele excluiu tudo e, o, o que disse, né? Ele, ele excluiu depois. Mas, ao responder aos fãs naquele dia, ele acabou, ele observou que o, PlayStation, que o PS5 é, entre aspas, personalizado de uma maneira que as gerações anteriores não eram. Ele não entrou em detalhes sobre como seria personalizável, mas esse novo vazamento, vazamento pode sugerir que os dados do PlayStation 5 podem ser removidos e substituídos. Então, galera... Está é, claro, né? até pela declaração do Matt e, e também pelo vazamento das imagens, é bem, é, é, é bem factível que a gente tenha essas customizações aí no console. A gente já teve, lembrando aqui, a gente já teve um console que teve uma parte customizável, customizável de forma oficial, que foi o Xbox 360, primeira geração, onde tinha aquela frente removível que você conseguia comprar é, a frente para trocar, era super fácil de encaixar desencaixar, mas não se popularizou muito, tá? Uh, player, é, o que vejo, é, se isso de fato se concretizar, pode ser um mercado até um pouco promissor para a Sony né, que, que, que pelo menos está trazendo essa, essa novidade aí, de uma forma também de arrecadar mais dinheiro uh, E querendo ou não, os consumidores querem, né, querem customizar Hoje você pega, compra uma capinha customizada, você, putz, você quer customizar muitas coisas Eu não sei o quanto que isso vai ser caro na realidade, né? Você comprar essas placas aí, tudo bem que vai ter uma porrada da China, mas... É, são coisas que eu não aconselho colocar num, num produto tão caro que vai ser o Playstation 5. Mas, de qualquer forma, eu acho uma boa jogada da Sony. E, e falando em ganhar dinheiro, para você ter uma ideia, né? Me veio a cabeça que se a gente parar para pensar... Pensa na Epic Games, o quanto de grana que eles ganham ali vendendo skins, né? De armas, skins, de jogos, dancinhas ali... Obviamente, devido às proporções. Beleza? Mas e você, player? Você pretende customizar o seu PlayStation 5? O que, que você acha né, dessa novidade aí, se de fato se concretizar? Que eu acho que está bem, é, é, é, tá bem forte aí esse rumor. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço você por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Se o vídeo for bacana, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, por favor. Fui!